um carro que tem uma história uh, peculiar, porque foi o carro do, do meu casamento. Eu andava já há uns meses à procura de um carro para, o, para a grande data do casamento e encontrei este sábado quando fui dar umas aulas lá acima à Viena do Castelo. Uh, gostei muito do carro, logo quando o vi fiquei logo apaixonado por ele. Uh, vi logo que tinha que ser este o carro para, para o casamento. Mas havia o problema de o trazer para Lisboa, portanto, tinha que fazer ainda bastantes quilómetros. Eu sou o Telmo Ramalho e sou o feliz proprietário deste SAB 99 de 1960. Um carro com 1.700 cm de cilindrada e que debita mais ou menos 80 cavalos. Como qualquer português, pensei, pá, vou-me fazer valer da seguradora, chamo o reboque e vai para Lisboa. Não aconteceu. Parte do plano foi, foi, foi bem sucedido. Fui com um colega meu, com o Paulo Costa, lá acima à Viana, buscar o carro. Ficou no Porto. Uh, essencialmente um, um mês e meio, chamei o, o reboque mas depois os senhores conseguiram pôr o carro a trabalhar e obrigaram-me a obrigaram uh, arranjar uma solução que não fosse trazê-lo uh, de reboque para, para Lisboa. Então a solução passou por esse meu amigo, Pelo Paulo Costa, vir uh, do Porto para Lisboa a andar com o carro durante cinco horas e meia e ele fez-me esse favor, trouxe o carro, trouxe o carro para, para Lisboa. Portanto, o carro veio a andar desde Viana até Lisboa, quem diria. A minha paixão é, pelos carros, pelos carros clássicos, não é uma coisa muito antiga, é uma coisa relativamente recente. Comecei, comecei a gostar mais de carros clássicos e a pesquisar um bocadinho mais. Em 2003, 2004, quando tive o meu primeiro trabalho, era vigilante a natureza e, e os meus primeiros ordenados foi para comprar um para comprar um Jatson um Trieste, um que era um carro que eu tinha visto na altura. Eu tinha uma equipa de ciclismo e havia um, um dos atletas, o um pai do Nuno, tinha um Trieste na garagem. Tinha vindo da África do Sul, mas o carro era vermelho, tinha os faróis de nevoeiro extras. O carro estava espetacular. Ele, na altura, tinha acabado de mandar reparar o motor na, na Nissan. Depois, quando ele pôs o carro a trabalhar na garagem, disse ui, despoltou aqui qualquer coisa. Uh, depois comecei a comprar a revista Topos e Clássicos, comecei a pesquisar um bocadinho mais sobre os carros. Comprei esse 3S, tive o carro encostado durante 13 anos, andava sempre de uma oficina para a outra a reparar isto. Depois... Com o tempo, a pintura já já não era a mesma, já já tinha, talvez, ferrugem, o motor já não quer né? Portanto, durante 13 anos não andei com o carro. Uh, depois de andar com o carro, comecei ainda a gostar mais de, de, de, de carros clássicos e a apaixonar-me cada vez mais por, por carros clássicos. Uh, e a verdade é que, pronto hoje em dia, tenho um canal do YouTube, que é o Carburador, que é dedicado a essa paixão, uh, não só minha, mas também para outras pessoas, amantes de carros clássicos, consigam demonstrar a paixão que têm pelos carros. Olha, tive que... A alteração que ele tem, ele está assim, só, só pus estas aquela parte branca, aquela lona branca, aquela borracha branca nos pneus, foi foi pintado, agora falta falta mexer no motor, que é o próximo passo, que é, é, é reparar o motor. De interior ele está, está relativamente bom, de resto está origem, é chapa, chapa nórdica e isto não, não apodrece com facilidade. Opa, olha, foi, foi, foi ao Calhas, queria um carro vermelho, porque era, a cor do casamento era esta, era cor de vinho, uh, queria um carro com classe, um carro que, que fosse, fosse raro, não é? Não, não, é um carro, não é um clássico que se vê muito nas estradas, apesar de pronto, ser um carro de 1960, a motorização ser um ser de um Triumph, uh, o motor é Triumph e hum, gostei logo da estética do carro, a maneira de conduzir, transmite muita calma, eu adoro, adoro conduzir este carro porque ao contrário eu tenho um TriS, um S, é um carro super nervoso, com tração atrás, com autoblocante, com mais uns cavalos extras, não sei quê. portanto é um carro que é muito nervoso, este é um carro bastante calmo, é um senhor, tu que faz a conduzir isto é o volante fininho, portanto é um carro super fácil de conduzir, super seguro, tem, tem ali umas particularidades em termos de segurança, para a altura eram, eram umas coisas muito à frente, o cinto três três, três pontos, uh, o apoio da cabeça. Uh, tem, um, um, tem um sistema de segurança que eu adoro, que é coisa mesmo dos, dos nórdicos, uh, que é o, a chave, uh, o canhão da chave não está na coluna de direção, está entre os dois bancos. Porque havia o perigo de tu bateres nos acidentes, bateres com o joelho, na, no canhão e partires o joelho, pai. Podias-te partir todo, menos o joelho. Portanto, eles mudaram para ali. Portanto, são sistemas de segurança engraçados que, que me chamaram bastante a, a atenção no, no carro. e Não, não foi. O meu, carro, o meu carro de sonho é o Boca de Sapo. Mas como não há dinheiro, olha, foi um Sapo 99. Sim, é, é, é, é a condução. A condução do carro. E o... É um, para, para, para o carro que é, para, tendo em conta que é de 1960, até é um carro bastante confortável uh, e super fácil de, de conduzir. Super fácil de conduzir. Pá, gostava, gostava, mas tendo em conta que vive em Lisboa uh, e este carro, epá, é pá. É um crime deixá-lo assim na rua. Uh, ele já teve bastante tempo na rua, antes de o pintar e de o restaurar a nível de chapa. E uh, eu notei que tipo as borrachas degradaram-se muito mais rápido, porque ele sempre foi um carro de, de garagem. E eu tive para aí o carro um, provavelmente dois meses, e foi numa altura em que chovia bastante. E eu notei que o carro degradou-se degradou um bocadinho de estar, estar sempre na, na rua esse tempo. Então arranjei uma garagem fora de Lisboa e, e para não conduzir conduzo durante mais tempo que não, não quero. A que o Viner vai ter que ser por um, por um motivo uh, bem, bem marcado né? uh, e, e quando o fizer vai-me gostar vai bastante por, uh, por tudo isto que já se passou com o carro e apesar de, de o ter não há muito tempo, mas, mas já, já vivi algumas aventuras com com este carro, que já me marcaram e de certa forma já, já o tenho como, como parte da, da família, não é? Uh, e, e portanto, se eu tiver que vender um dia vai-me vai gostar bastante. Gostava, uh, gostava antes de, de, de ter filhos e de, de, de ter a vida mais, mais atarefada com o que tenho, gostava de pegar na minha esposa, na Filipa e ir fazer a Nacional 2 com, com este carro durante, sei lá, 4 dias, 5 dias, mas lá está, para isso tenho que reparar o motor. Mas era, era um, era algo que queria fazer com este carro, fazer a Nacional 2, do Norte a Sul, com a Filipe. E a verdade é que o carro tem fobia social, porque chegou ao dia do casamento, e no dia anterior ao casamento, falhou, aqueceu, verteu água, verteu óleo, portanto, acho que estava mais nervoso do que propriamente a noiva e o noivo. No dia do casamento, ele falhava, havia ali um problema com a bomba de gasolina, o carro falhava, e no dia do casamento estava impecável. Portanto, esses amogos passaram e o carro portou-se lindamente. Portanto, levou a Filipa, que é a minha esposa, levou-a de, de Lisboa até à Rua dos Vinhos. Fizemos o casamento e tal, tudo muito bonito e tal. O pessoal tirar fotografias ao carro, que gira e não sei. Não é, não é. Vamos de, da igreja para o copo d'água, os dois, noivo e a noiva, é, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ficámos no caminho, ficámos apiados. Eu andei a puxar ao carro, fomos buscar a gasolina, nada. Não, o carro era só um fio do alternador que, que partiu e então o carro eh, não, não nos levou à quinta. Chegámos a pé à quinta. Da então, outra vez, é, é, é este, este episódio que já tentámos gravar. Pela, esta é a segunda vez que estamos a tentar gravar o episódio. E a primeira vez chegámos lá e pusemos o carro a tentamos Eu e o Luan tentámos pôr o carro a trabalhar e não, não pegou. Portanto, esta é a segunda tentativa. Eu espero que depois daqui consiga ir com ele para casa. Se for como no casamento, tal, a coisa acontece, a cerimónia, mas depois caputo. Espero bem que não aconteça isso. Portanto, é um carro que tem, tem, esta, tem esta particularidade, é um carro com muita personalidade. Tem esta fobia, mas nós gostamos dele e acarinhamos lo na mesma. É o nosso carro.